tarde, galerinha. Ih, tá leve, tá fácil. Agora a gente vai dar um pulinho lá na... Na Dafra, em Água de Meninos. Vai pegar aqui o vermelho. Sobe o dique. Desce aqui da ban. E a gente chega lá. Ele descer, quando eu estava planejando eu quero o percurso melhor. Pronto, extensão agora está de volta. Bateria nova, vela nova, reparo de carburador, isso aqui não dá pra passar, mas agora deu. E uma boia. Areia areia, are, are, are, pedrinha. Que lindo. Tudo errado eu, hein? Tudo errado, tudo errado. Deixa eu passar aqui, pai! Valeu pai! Não! Que mania fez ficar jogando pela. Pela direita. Pegar pro centro que a direita tá feio. Oh meu Deus. Lembrando da Nex que não faz nada disso. Moto tijolo. Vai, vai, vai, vai, vai da frinha, vai da frinha. Vai da frinha, vai da frinha. Vai da frinha, vai, vai, vai. Jogue pá. Dá, rapaz, dá. Só ter fé que dá. Tá porra, nem vê esse cara aí na frente. Amarelo. A maraca que você faz Joga pra cá E joga pra cá Chevette sacana ali, ah. dessa ali. De tá... bobeira. se é. Você ali, ele cai Tem Fica acelerado direitinho, ainda mais, mais mais pesado. Pô, dar freio ali, vem querendo dar testa, pô, o cara fica no, no, no semáforo. <risos> Lamentável. caralho, hoje tá quente, velho. Oi, embora hoje é dia de praia, né? Praia só só pra você, né? Tá é de férias. Já tô dizendo Praia hoje só pra você né que tá de férias de é. é identidade né? É tem que fazer Eita da sprint é muito doido velho. fazendo merda Cortar esse cara cair fora Peguei o macete que tem que abrir. Que só anda desse lado. Foi aqui, qual foi, qual foi? Nada não. XT 660, uma cinquentinha Johnny. Uma CG. Vá, vá, vá, vá. Se joga para sua direita, eu tô indo para esquerda agora. Então, queridinhos, hoje estamos de volta com a nossa x zona. É, no, nosso, no nosso passeio para a Madre de Deus, ela deu um probleminha elétrico. Custou, custou pra sair de lá de Madre e pegar no tombo. Também que ela não é injeção, fosse injeção e ia é fazer uma bagaceira do caralho. Auto com injeção hidráulica isso não pode dar tombo. Então o que é que aconteceu? É, eu vacilei que não estava verificando o nível da solução da bateria. E aí as placas colaram. Ou seja, o nível da solução ficou muito baixo. E eu perdi minha bateria, a bateria Yukasa. Ah, uma das melhores marcas de bateria. Uma pena né? Mas tudo bem. Comprei a outra bateria, troquei. A bateria saibo 135. Troquei a vela. Reparo do carburador. Outra boia. lá, ah, mas tem coisas que não precisava fazer, isso aí. Não tem nada a ver. É porque. Eu já tinha tempo para fazer uma revisão decente nela, então algumas peças realmente eu precisava trocar. Eu aproveitei a oportunidade, né? não foi como eu queria, mas tinha de fazer. E está feito. saiu por 235 reais do deu sorte que eu não pago o mecânico, né? E o mecânico é parceirão Fala a gente aí, ele sabe no que ele precisa, eu, eu ajudo E aí é na reciprocidade Peguei a faixa errada Não, você pegou a faixa errada Vamos entrar agora no túnel Américo Simas Estamos aqui da Ban Acabou de sair de Nazaré é decidinha. Deixa eu jogar pro canto, né, que eu sou moto, ninguém respeito Muitos acidentes aconteceram nesse túnel aqui Porque o pessoal entra E aí... Fica admirado na saída porque dá de frente pro porto. Aí vem um cruzeiro, algum outro navio assim, muito bonitão, e aí... estrai, Isso não passa reto. É exatamente. Passa reto e cai. Cai aí, ó. Aí é... É a área da marinha. Cai e morre, né? Porra! Oh, tá pertinho já É, foi que mesmo não cego aqui Isso é pelo cantinho E aqui estamos Casa de Choucais Dourados, pensando aqui para voltar, a gente faz o mesmo caminho vale a pena, acho que vale, é a manhã, né, pô, deixa eu passo É isso aí, queridos. Estamos chegando. Concessionária se da data fica logo aqui na frente. Vou encostar o cavalo para poder fazer o test drive. Vamos ver como a gente vai encostar aqui agora. Atacar, tá ok, ok. Vamos pro próximo agora.